da casa desta grande semana da Green Week. Uma semana onde tivemos e vamos continuar a, ter, continuar a ter vários conteúdos ligados à sustentabilidade, ao cuidado com o planeta, poupança da água, energia circular... Consumo responsável, vários temas que pode rever no nosso canal de Youtube, Facebook e também no nosso site lerroamerlan.pt. Já sabe também que pode acompanhar-nos pelas nossas habituais plataformas digitais Facebook e Instagram. E nada melhor do que acrescentarmos a esta grande semana o tema Construa a Minha Casa Mais Responsável, Consciente e Sustentável. Pode também colocar ao longo do nosso workshop várias questões que nós vamos responder aqui em direto. E para nos ajudar com este tema, temos connosco o João Vieira, arquiteto, que nos vai ajudar. Olá, João, muito Olá, boa tarde. Bem-vindo a esta grande semana da Green Week. Obrigado. Obrigado por mais um convite e vamos então falar um bocadinho de sustentabilidade vamos, e de eficiência nas nossas casas. Exatamente. E para começar, vamos começar então, se calhar com o certificado energético. É? Ok, vamos, vamos tentar explicar como é que o sistema funciona, sobretudo, okay. não é? Portanto, a certificação energética uh, existe desde 2006, é um sistema que foi implementado a nível nacional, tem uma entidade gestora que é a ADN, a Agência de Energia, uhum. e que por base tem os peritos, do qual eu faço parte, os peritos qualificados, que fazem no fundo a avaliação e a etiquetagem das casas em função dos seus consumos e das necessidades de, de, de energia, no fundo. Não é? Exatamente. Portanto, os peritos vão às habitações das pessoas e fazem a avaliação eh, dos níveis eh, que a casa está ou não sustentável, não é? A, a, a visita é, é, é indispensável para a avaliação, ou seja, o perito é contactado, é visita portanto o imóvel e vai depois, no fundo, fazer uma, uma avaliação das diversas componentes da casa. Uh, portanto, entre elas as envolventes, que uhum. são as paredes, janelas, telhados e depois tudo o que são equipamentos que nós necessitamos para o funcionamento quer seja de aquecimento de águas e de climatização e depois no, na avaliação global dessas componentes então chegamos a um consumo energético da casa no qual depois ela é adaptada à etiquetagem e, que vai uma, e, é, e é dada uma classificação que vai de A até F sendo que nos edifícios novos, e essa foi uma das alterações que apareceram desde a última vez que eu estive cá, portanto, a partir deste momento, o patamar para os edifícios novos uh, uh, resume-se apenas à classe A ou a mais. Portanto, os, os edifícios novos uh, poderiam ir até a classe B, desde julho último e com a nova lei em vigor, portanto, o patamar de exigência subiu para os edifícios novos, e, portanto, só podem ter estas duas classificações. Isso é bom também porque significa que estamos a começar a ter uma consciência muito maior uh, do, da parte confortável das nossas habitações, não é? Não, e, sobretudo, uh, sobre os consumos que realmente, para o conforto nós hoje em dia necessitamos nas nossas casas, não é? Porque o homem deixou de viver na caverna, portanto já vive em casas confortáveis. É já, é? felizmente, há algum portanto, tempo. Esse conforto, obviamente, vai necessitar e vai exigir mais consumos. Não é? claro. E, portanto, no fundo aqui a ideia é adequar esses consumos às nossas necessidades para o nosso conforto no dia-a-dia -dia e na nossa utilização das casas. Qualquer das maneiras, o, este, este serviço de, de certificação energética é um serviço que a Lei Roa disponibiliza, não é? É verdade. Já agora aproveito também para dizer que nas nossas lojas Le Merlin consegue uh, fazer o pedido dos certificados energéticos. Na, se quiser fazer presencialmente, basta dirigir-se a uma loja Le Merlin e fazer o pedido na secção de serviços, uh, ou então também via e-mail. Já sabe também, e se não sabe, agora também eu vou aproveitar para lhe dizer no nosso site leroamerlan.pt na zona dos serviços, na parte de eficiência energética, consegue saber todos os documentos que são necessários para fazer este pedido. Uh, depois de fazer o pedido nas nossas lojas, uh, ao fim de mais ou menos 48 horas uh, úteis é contactado por um perito, esse perito uh, faz o agendamento com, consigo uh, da de, de, de, de revista que vai fazer na sua habitação para a classificação energética da sua habitação e mais ou menos 72 horas úteis terá consigo o seu certificado energético. Portanto, parece-me simples e fácil. É o trabalho está todo do lado do perito, <risos> do lado não é? Do perito, portanto, é nós só necessitamos ter acesso ao imóvel, não é? E portanto avaliar todo, como falei há pouco, todos os equipamentos e tudo o que são janelas e paredes e tudo o que são componentes construtivas da, da casa. Portanto, também é bom quando nós vamos comprar uma habitação ou quando, ou quando queremos vender a nossa habitação, termos o cuidado de, de atualizar não. o certificado energético, não é? É, é? é importante, antes mais, hoje em dia quando compramos uma casa não basta ser grande e bonita, não é? Tem que Verdade. ser eficiente e, portanto, nós na nossa opção de compra, tal e qual quando compramos um eletrodoméstico ou um automóvel, temos a preocupação de saber qual vai ser o seu consumo ao longo da sua vida útil. É? Tal e qual como hoje em dia escolhemos um eletrodoméstico e sabemos o consumo dele, o que ele vai gastar ao longo da sua vida útil, a casa, mais do que tudo, eh, também é importante o consumidor ter essa noção. E, portanto, é uma obrigação legal para quem vende as casas e promove a venda das casas, disponibilizar essa informação da classificação energética aos potenciais compradores, desde logo na promoção do imóvel. E nós conseguimos fazer esse pedido logo quando uma agência, por exemplo, nos faz a venda de uma habitação, podemos logo pedir o certificado? Neste momento, nem é possível a promoção do imóvel sem esta avaliação estar ah, feita. Ah, isso é muito portanto, bom. Há duas hipóteses. O imóvel já teve previamente essa avaliação uhum. e, portanto, o promotor imobiliário já tem essa informação ou, se não tem essa avaliação, tem que requisitá-la e só pode promover o imóvel já com a classificação, ou seja, precisamente para o consumidor ter essa informação disponível na opção de compra. Muito bem. E há alguma validade do certificado? Os certificados têm uma validade de 10 anos. Portanto, não há uma obrigatoriedade quando ele uh, perde uh, portanto, uh, a validade, não é? Uhum. Uh, apenas quando vai haver, vai existir uma nova uma nova promoção do imóvel, se ele estiver caducado aí tem que haver uma nova avaliação inclusivamente para se perceber se durante o espaço de 10 anos houve inovações na casa e se puderam eh, melhorar eh, essa, essa classificação que foi obtida antes. Portanto, okay. Aliás, uma das funções da certificação é precisamente, para além de avaliar o estado atual da casa, propor medidas de melhoria, que possam sempre, uh, no fundo, aumentar o desempenho da casa. E essa informação fica também disponível no, no certificado. Portanto, é um dos elementos bons que nós temos também para uh, acrescentarmos quando compramos e vendemos as nossas casas. É sempre importante ter uma informação. Sim, é uma ferramenta Isso. útil. Digamos. Muito bem. Um, João. Queres agora, se ela falar um bocadinho sobre os isolamentos? Acho que às vezes nós não temos a noção do impacto que os isolamentos podem fazer na eficiência da nossa habitação, não é? É importantíssimo. Portanto, mais do que os equipamentos, porque os equipamentos é aquilo que gera consumo, uhum. não é? Mas esses equipamentos vão gerar consumo em função também do comportamento do isolamento das nossas casas, não é? E, portanto, o isolamento é, primeiro que tudo, a opção, a primeira opção a ter em conta e, na, e, e no fundo, na concepção das casas quer seja uh, logo na fase de projeto, para quem, para quem projeta, eu como arquiteto tenho essa, essa preocupação e essa premissa logo desde o início do projeto, ou uh, os próprios construtores, quando fazem a execução das casas, que têm que ter a consciência de que aquilo que está uh, no fundo programado no projeto tem que ser aquilo que tem que resultar em obra para no fundo ser fiel depois ao consumo final da casa. Os isolamentos, uh, vamos falar um bocadinho dos isolamentos e das opções que, que nós temos aqui no mercado. Uh, hoje em dia nós temos um problema que é tudo o que são as casas anteriores ao, àquela data de 2006, portanto a partir daí o sistema de certificação foi implementado e as casas tiveram que a um padrão mínimo de, de exigência. Uh, antes de 2006, todo o património imóvel que nós temos uh, tem ao longo do tempo, e daí a necessidade desta avaliação quando os imóveis são transacionados, é a possibilidade que nós temos de fazer as inovações para melhorar o desempenho das casas que não tiveram essa preocupação. E, portanto, há várias e diversas opções quando nós queremos fazer essas melhorias na casa. Desde logo, ao nível de paredes, portanto, nós podemos fazer intervenções... Uh, de correção depende se estivermos a falar de um apartamento, claro. se estivermos a falar de um apartamento uh, se estamos um bocado mais limitados porque uh, está integrado num conjunto, num condomínio, uhum. não é ou se se trata de uma moradia, aí se calhar uh, as opções são, são, são mais, são mais uh, fáceis porque, no fundo, consegue-se tratar a casa num todo, num, não é? todo, sim. num prédio já, mas já é, é mais... Também é importante pensarmos nos isolamentos interiores, mas exteriores também são muito importantes, não é? Assim, depende da opção e da, e da capacidade de executar a obra. Portanto, uhum. se nós pudermos executar a obra ao nível das fachadas, o ideal é sempre fazer a correção térmica com os isolamentos pelo exterior. Mas às vezes há limitações, quer seja por, por condomínio ou por questões físicas da casa, que não é possível fazer esse isolamento pelo exterior. E, e então não dá aí, melhorar, não é? e aí fazemos ao contrário, fazemos a correção pelo interior, pelo interior. da habitação, que Pode trazer algumas limitações, mas pronto, isso não, aqui não vamos fazer a abordagem, não, não vamos entrar aqui numa numa abordagem muito técnica, okay. não é? Portanto, dentro dos isolamentos, nós temos várias várias hipóteses. Uhum. Temos materiais mais ou menos industrializados, não é? que são estes que estão aqui atrás de mim, e que são os XPS, os EPS, que hoje em dia... Alain de Rocha também, não é? Alain de Rocha, portanto, eu ia falar primeiro do EPS e do do, do XPS, do XPS que são aqueles materiais mais correntes e que o utilizador normalmente já, já reconhece quando faz as obras. E portanto, estes sistemas podem ser associados a um sistema de renovação de fachada, imagine uh, que vai fazer uma repintura de uma casa pelo exterior e que, uh, no fundo, pode fazer o reforço do isolamento. Então há o um sistema que nós chamamos de sistema ETIX, que é um sistema que associa o isolamento térmico a um sistema de reboco e pintura de acabamento e, portanto, conseguimos, dessa forma, selar a casa toda pelo exterior com este isolamento. Ok. Se calhar já eu ia pedir, uh, para, para as pessoas lá em casa poderem perceber uh, bem o que é que nós estamos a falar, a ver se conseguimos trazer os materiais até aqui... Uh, para o... Pronto, este, este, basicamente, é o EPS, é o poliestireno expandido, uhum. este é o estordido. Uh, em termos de capacidade de isolamento, estamos a falar de, de resistências muito semelhantes, uh, Normalmente, estes sistemas éticos que, que nós falamos, e no Leroy isso é, está disponível, uh, têm sistemas certificados, ou seja, a Weber e outras marcas têm os sistemas já uh, aprovados e, e, no fundo, testados uhum. para funcionar com um tipo de isolamento. Mas este, a, a base e a gênese destes isolamentos, ou deste sistema, uh, comporta várias opções. E, desde logo, materiais mais naturais, como o outro que nós temos aqui, que é a cortiça. A cortiça Pronto. E a cortiça, apesar de também ser minimamente um processo, também for um processo industrial, uhum. mas de menor escala, não é? Acaba por ser uma, uma solução amiga do ambiente e com que vocês têm o, o selo verde, precisamente, não sei se queres falar um bocadinho sobre o vosso selo verde, nos, nos uh, materiais? Sim, sim, que os nossos materiais todos, estão agora inseridos na parte da gama ecológica também, que indica que são artigos sustentáveis, obrigada por isso reparem, é importante também referirmos aqui, que é uma coisa que também pode encontrar no nosso site leroamerlame.pt, ir até à zona da gama ecológica e conseguir lá ver todos os produtos, não só de, de isolamento, mas também de tintas, uh, até mesmo de equipamentos que temos na, na nossa loja, da, que fazem parte da gama ecológica e que são mais sustentáveis até ao nível das águas, Sim, outros, outras, outras até áreas. até mesmo para casas, bem, torneiras também, exatamente. daquilo que, é que vamos falar aqui, exatamente. mas todos esses artigos que estão no nosso site são todos uh, sustentáveis e amigos do ambiente. Portanto, e ao nível do, dos isolamentos, dizia eu, portanto, temos a opção da cortiça, aí também é possível fazer a correção pelo, pelo, pelo exterior, mas também pelo interior. Portanto. Uhum. E, por fim, a lã-de-rocha. A lã rocha é mais adequada, por exemplo... E eu dou muitas vezes aqui esse exemplo quando estamos a falar de correção pelo interior de coberturas. É muito fácil integrar a lã de rocha num teto falso e daí, de certa forma, fazer o isolamento de um apartamento ou de uma moradia relativamente à cobertura através de um teto falso e com a colocação da lã de rocha pelo interior desse teto. Muito bem. E, se calhar até mostramos aqui aos... Hoje... Sim, para a lã de rocha, a a Land rocha, Land rocha é, é este material, é este material é, maleável, é um material moldável, não é? e que facilmente ele é colocado em teto falso e, e, é e, e é uma solução fácil fácil de é? sim sim muito bem um... em termos de isolamentos digamos que estes são aqueles que nós uh, uh, trabalhamos mais não é que estão mais em utilização neste momento na, na construção e que um, e que são e são são bons bons materiais para para garantir depois essa correção e isolamento das casas. Muito bem, antes de avançarmos João, eu vou uh, dizer lá para casa que pode colocar todas as suas questões nós vamos responder aqui em direto, o João vai responder tem já a vontade para colocar qualquer questão um, que nós deste lado também estamos aqui mesmo para isso, para responder às suas questões se calhar então, João não sei se queres agora falar da parte das janelas que também é uma coisa muito Pronto, importante é o outro, outro lado das envolventes, Exatamente. envolventes é? nós uh, sabemos que as paredes e os telhados têm algum impacto na, no desempenho das nossas casas, mas sem dúvida que o vidro e as janelas também ajudam às vezes a desequilibrar aqui um bocado a balança e portanto é, não, não deixam de ser tão importantes como as paredes. É verdade, eu acho que o que acontece muito, pelo menos falo por mim, uh, não, não pensamos que os vidros são tão importantes na sustentabilidade de uma casa. Pronto, é assim: se pensarmos que uma janela, uh, 80% da área, 85% da área da janela é vidro. Faz sentido, obviamente assim, não é? faz mais sentido o vidro do que propriamente a janela obviamente que a janela e aquela afetagem da janela tem impacto depois no comportamento da casa não é? o vidro é importante no desempenho da casa durante o, principalmente durante o verão não é pois. Pronto, nós temos temos felizmente temos um, um excelente clima mediterrânico é não é e no verão e, portanto, é preciso proteger, é, é, temos que dosear um bocado a, a radiação que necessitamos para, para as nossas casas. E, portanto, a opção do vidro acaba por ser importante, ou seja, a reflexão do vidro, se é um vidro refletante ou não, uh, a capacidade da lâmina de ar, uh, portanto, que é o espaço que fica entre os dois vidros, não é? se estamos a falar de um vidro duplo, a capacidade de, dessa lâmina de ar de fazer uh, barreira, não é? Uh, e, portanto, na opção de escolha de um, de um cachilho, uh, para além de termos as duas opções que genericamente nós temos no mercado, que é ou o alumínio ou o PVC, não é? e neste caso ia falar um bocadinho de cada um, portanto, no caso o alumínio, ao ser metálico, portanto, é um material com mais condução, portanto, a condutibilidade do alumínio é maior, portanto, a capacidade de isolamento funciona ao contrário portanto é mais condutor, tem menos, menos capacidade isolamento. de isolamento no PVC estamos a falar de um material que é um material plástico e portanto a sua capacidade até do próprio material das folgas que é muito menor, portanto a sua capacidade de isolar é muito maior é muito maior, exatamente Pronto. diria que a opção do, do, do alumínio hoje pode ser uma, uma opção razoável se estiver associada a um corte térmico corte térmico não é mais do que fazer uma barreira entre o material, portanto, dividir o material com borracha, uhum. e a partir daí há a retura e, portanto, não há a transmissão do exterior para o interior do, do imóvel. Não é? Mas o PVC, em termos de, de tornar a nossa casa mais amiga do ambiente, é a melhor, não é? Porque isola mais. Uh, se estivermos a falar, eu, eu falava mais em termos de durabilidade, se calhar dos pois. materiais, não é? O alumínio, obviamente, tem uma longevidade uh, diferente, não é? Porque o metal, obviamente, comporta-se de forma diferente ao, ao, ao ambiente exterior, Exato. não é? Exato. O PVC, uh, apesar de já existir no mercado há 20, 30 anos, ainda não há muita experiência para perceber qual é realmente a... A, a, a longevidade dele, não é? Mas, de certa forma, ele está a ganhar mercado e está, de certa forma, a, a ser uma escolha bastante procurada. Sim, não? é mais procurada, pelo menos, hoje em dia, a maior parte das pessoas procura muito mais as janelas de PVC. eu, eu ia chamar só a atenção, estávamos a falar do vidro há pouco, hoje em dia as janelas, e temos aí o exemplo, as janelas são uh, o vidro, se calhar é, puxámos um bocadinho puxamos para aqui. aqui, portanto a janela... Uh, elas, hoje em dia, o vidro tem, tem uma rotulagem, não é? E uhum. esta rotulagem é, informa sobre as características do vidro que está, que está aqui uh, escolhido na janela. Neste caso, é uma janela com um vidro de 4 e um vidro de 6, uh, de 4, 4mm, aliás, e com uma lamina de ar de 16mm. Portanto, aqui. Uh, e é um, bicho, é, um, é um vidro de, de baixa emissividade. Uhum. É um vidro de baixa emissividade. E logo uh, garante-nos uma reflexão na ordem dos uh, 40%, 40% e pouco por cento. Portanto, uh, é, já é um vidro com, com, algum, com algum cuidado na reflexão da, um, portanto, da, da, da luz e da incidência da, da, incidência radiação, da radiação solar. Da radiação solar Depois Sim. há opções. Uh, portanto, podem ser complementadas, como é este caso de um produto que, que, que a DROA disponibiliza, que são as películas. As películas, se nós estivermos a falar de um vidro de raiz com, uma, com, uma, portanto, com, uma, com um corte de quase até aos 28%, um corte pode, pode só transmitir 28% da radiação. Uh, é, é, e é um vidro caríssimo, não é? ah, pois. pronto A uh, questão é que uh, há opções no mercado que podem fazer essa correção e vocês no Leroy têm essas películas de, que são aplicadas na, no vidro, uhum. portanto no vidro de base do, da janela e que permitem dessa forma reduzir também a incidência da radiação solar uh, pronto, e, e contribuir para um melhor comportamento da casa portanto, no, no verão, neste Não caso, precisamos né? estar a trocar as janelas, temos aqui uma opção. Uh, Sim, só, até é? pode passar por aí, não é? O problema não é tanto o isolamento da, da, do cachilho, mas apenas a, a incidência de luz, luz, da radiação na casa. Pronto. E aí passa por fazer só a correção ao nível dos vidros, não é? Exatamente. E aí podemos, podemos usar precisamente Esta estas, película. estas películas. Muito bem. Depois o isolamento também das da das janelas também são muito importantes, não é? Sim, é fundamental. Aliás, as, as castelharias são definidas com classificações de permeabilidade ao ar uhum. e que vai uma classificação vai de 1 a 4 em função do grau de isolamento. Portanto, O que acontece é que a maior parte das castelharias mais antigas não tinham essa essa preocupação. E existem soluções no mercado para corrigir precisamente a permeabilidade dos vãos, que são as, as, as fitas de, de, de isolamento. Hoje em dia elas são mais... Uh, são mais modernas, temos fitas em, em borracha e temos fitas em, em silicone. Sim, até posso mostrar aqui... Neste caso, a fita de silicone acaba por ser uma boa opção, porque a, a borracha tem, com, com, com, no fundo, com a incidência solar, também sofre um bocadinho e a durabilidade da borracha acaba por estar um bocado comprometida. Portanto, uma borracha, eu diria, que dura até 10 anos. Uh, o silicone, uh, normalmente, para além dessa capacidade de durar mais, tem uma outra opção: é a sua capacidade de compressão. Ou seja, eu quando fecho a janela, o silicone, se tiver um silicone de 5mm, eu consigo levá-lo até 1mm, portanto, fica completamente estanque. Exatamente. O que não acontece às vezes com as borrachas. Pois não? que às vezes temos preocupação de isolar as janelas por causa do frio, mas não, porque também, uh, o isolamento também é muito importante para a sustentabilidade da nossa casa. Não, é importante nas duas nas estações, duas voções, não é? Exatamente. Nas duas estações. Quer dizer, tem problema de, de, de frio, tornar a casa mesmo. fresca durante o verão, não é? Portanto, de isolar uh, relativamente ao calor do exterior, não é? Exatamente. E no, no inverno. Tenho, estou a produzir calor para aquecer a casa e não o quero perder para o exterior. Exatamente, e logo é? aí já estamos a gastar a energia. Até posso mostrar aqui já uh, o silicone aqui que nós temos uh, na, neste aqui é da Axton. É uma fita dizer. de 6mm ou de 5mm e depois na sua compressão ela Eu pode compre. ir até a 1mm. É, e fica extremamente fica estanque praticamente a janela. Isto para situações em que a pessoa não consegue fazer a substituição janela. Da Qualquer das maneiras, eu queria só chamar aqui a atenção, porque Sim. neste momento está a decorrer o Fundo de Eficiência Energética. O Fundo de Eficiência Energética ele promove uh, portanto, o financiamento de intervenções nas casas para a melhoria. E isso é aplicável precisamente às casas anteriores a 2006. Uhum. Uh, esse fundo tem várias tipologias, as pessoas podem... Uh, concorrer, por exemplo, à troca de janelas, uh, à implementação de sistemas de aquecimento e vai até um financiamento total de 85%, ah, isso é muito com bom. um valor, obviamente, tem é um teto máximo claro. de de, de, de, de plafond, mas 85% a fundo perdido para, por exemplo, substituir janelas. Não é? Isso é muito, ah, é um programa. É interessante. Que está a decorrer esta fase decorre até dia 31 de, deste mês mas há a informação que ele vai, vai ter continuidade para o próximo ano, 2022, e portanto também é uma oportunidade das pessoas fazerem estas inovações que normalmente é. são, pesadas são pesadas no orçamento. São economicamente, não é? exatamente. exatamente. Uh, João, antes de avançarmos, eu vou aproveitar aqui para, para ver, para dizer aqui uma questão que já nos estou a colocar. Desde já, muito obrigada pelas questões que estão a colocar e pode fazê-lo continuar a fazer ao longo deste workshop. Temos aqui a senhora Clara Campos, que diz como isolar as folgas das caixilharias de alumínio das janelas? Pronto, acho que foi isto que acabamos de, Sim, de, tanto, de falar Sim, temos um aqui uh, os nossos silicones, por exemplo, uh, que pode utilizar, uh, este, de, até da marca da Le Juan Merlin, pode utilizar ao volta da caixelaria das janelas, Sim, não é? Pai, tudo depende de, do tipo de janela. Se estivermos claro, a falar claro. de janelas de batente, é uma situação mais fácil não é, de aplicar. Se a falar de janelas de correr, Aí, aí temos já algumas tem que ser umas, limitações. Com um pelinho. Por acaso não temos aqui, mas nós nas nossas lojas temos umas fitas com um pelinho que dá para substituir, porque às vezes uh, o isolamento não está bem feito porque esse pelinho já acabou por ficar mais gasto. E normalmente as caixilharias de correr têm as calhas e aí há depósito de lixo. e pronto, é. É, ou seja, é um bocadinho diferente uh, do isolamento. Do, em janelas batentes, sim. Aliás, eu diria que. Sempre que temos a opção de colocar entre escolher uma janela batente ou uma janela de correr, obviamente que a utilização do espaço é diferente, não é? se ah, eu tiver sim. uma janela de correr, eu consigo abrir e utilizar o espaço de uma forma ampla. Uh, mas em termos de eficiência e de comportamento da janela, obviamente ela é mais estanque se for batente do que se for de correr. Não é? Claro. Um... Portanto, falámos das, não, das películas, não é? Falámos das películas, falámos das janelas. Falámos do isolamento das caixilharias das janelas. Faltam as caixas de store, se calhar, não é? Sim, se calhar, uh, mas, mas antes até temos aqui mais uma questão, uh, já que, que vamos, vamos. Passar, já vamos sair do tema das janelas e passar para outro tema, certo. antes de sairmos das janelas vou colocar aqui outra questão, do Sr. Tiago Moraes, que diz, nas janelas de correr, como calafetar o ar que entra na parte inferior da janela? Pronto, era isso que estava a falar há pouco, <risos> não é? A questão da calha de correr, uh, é possível fazer essa correção? Na, na, na folha que move, não na calha, mas na folha que na move. Na folha que move, exatamente. Uh, se bem que é sempre uma situação muito, muito limitada. Sim, porque ao longo do tempo aquilo vai se desgastando. Inevitavelmente. É? é como o João estava a dizer há pouco: tem o lixo uh, e também aquelas, aqueles espelhinhos vão-se acabar por o desgastar. O ideal do base é o imóvel, ou seja, a castelharia nova já traz essa, essa barreira ambiente. de borracha no próprio rodízio do, do, do caixilho, não é? Uhum, muito bem. Se calhar agora passamos para a parte das ventilações. Sim. sim. Porque nós não, não temos a noção do, do que a ventilação pode fazer pelo, pelo ar da nossa casa, não é? Os tipos de ventilação. Eu diria que uh, 90% das casas que eu visito não têm uma, uma ventilação eficaz. Pois. Pronto. Porque Mas... nós também não somos, consci, não somos consciencializados para isso, mesmo quando vamos comprar uma habitação. Não, antes de mais, é assim, nós temos o hábito de abrir janelas quando está calor e fechar janelas é verdade, quando, quando está frio, é, inverno. é verdade, e portanto não há aqui o meio termo, e o problema das casas é precisamente a ventilação no inverno, não é? hoje em dia as castelharias são castelharias muito estanques, é? elas são ótimas no isolamento, mas são tão, uh, isolam tanto que não deixam existir aquela a ventilação. A, a ventilação natural, não é? no fundo. E, portanto, se ela não existe através de janelas, têm que ser criadas formas dessa renovação ser feita. Uh, atualmente, o, o regulamento prevê que, uh, por hora, deve ser, feita, deve ser feita a renovação de 50% do volume de ar da casa. Meu Deus, portanto, 50%? Se estivermos a falar de um apartamento de 100 metros quadrados, <risos> tem um volume de 300 metros cúbicos, estamos a falar de 150 metros cúbicos por hora para fazer a renovação. Portanto, isso só é possível uh, recorrendo a grelhas, não é? Uhum. Sejam elas grelhas na fachada ou uh, através de ventilação mecânica, não é? Pronto. A ventilação mecânica pronto, aí é muito específica e é, e é logo concebida de raiz para cumprir esses caudais. Uh, genericamente, as nossas casas que não têm ventilação mecânica, funcionam com ventilação natural, ela tem que ser feita ou através de, de grelhas que normalmente se posicionam nas casas de banho, uhum. não é? uh, e aí uh, a forma mais eficaz para ver um varrimento das casas é colocar grelhas em fachadas opostas para a entrada dar novo. De um lado e do outro, não é? Fazer aqui De um lado oposto, tivemos a falar de um apartamento com duas fachadas em lados opostos, portanto ter uma grelha em cada uma das fachadas, para permitir a entrada dar novo e depois a extração feita através... Das, das instalações sanitárias ou através dos exaustores. Portanto, aqui, aqui está um exemplo ah. uh, de um exaustor que já tem tiragem permanente, ou seja, mesmo quando o exaustor, nós não estamos na cozinha... O tempo uh, a cozinhar, a cozinhar não é? Ele cumpre a função de fazer essa, essa extração do ar, ou seja, mesmo na função desligada de exaustão de fumo, ele vai garantir um caudal mínimo para essa renovação do ar. Ou seja... Se ele estiver a tirar o ar, obviamente ele vai, vai buscar ar novo ao exterior, se eu tiver grelhas na fachada, e portanto aí garante que há um caudal permanente de renovação do ar. Quais são os principais problemas que nós temos nas nossas casas? E que quase toda a gente nunca associa à ventilação. Normalmente os fungos, os terríveis fungos, é não é? que as pessoas muitas vezes associam uh, a infiltrações, quando elas não são. Não há infiltração, são apenas uh, condensações que existem, porque normalmente aquece muito a casa no inverno. Não há renovação, há condensação e essa condensação dá origem aos bolouros que começamos a ver nas casas de banho. É? é verdade, João, tem razão, porque eu, eu, por acaso, já estive já na secção de pintura um, e havia muita gente com problema de, das umidades e queriam as melhores tintas e nós realmente temos, felizmente, a nossa loja as melhores tintas, mas o problema é que se não houver a ventilação necessária, vai continuar a haver, por melhor que seja a tinta, não é? Podemos escolher a melhor tinta e a mais ecológica. Que não, não vai não resultar. É? Ela mesmo ecológica não consegue, não consegue integrar os fungos na nossa casa. Não é? Ou extraí-los, neste caso. Portanto, a ventilação é uma condição fundamental para a nossa qualidade do ar, não é? Sim, enquanto, até o ar que respiramos, Enquanto não é? utilizadores da casa e, pode, e há, uma, há estudos e há, e, há, e há, no fundo, acompanhamentos de doenças respiratórias que muitas delas têm a ver com a qualidade do ar das nossas casas, não? as alergias, tudo isso. Portanto, muitas delas são provocadas pela ineficiência da, da ventilação. Às vezes preocupamos-nos com a estética da casa, mas não com a nossa saúde. E Sim, realmente... e são esses pequenos pormenores. Às vezes que não nos passa o ar, ele passa por ele nós, passa por nós e mesmo. nós não andamos é por verdade. ele, não é? Mas ele, ele coexiste, ele coabita connosco. É portanto, uh, temos que fazer esse, esse, ter essa preocupação de ter as casas bem ventiladas. Não sei se conseguimos aqui uh, mostrar o, o, o exaustor, para podermos ver lá... Não, eu o exaustor, basicamente, esta é a parte que, que fica virada para a, para a placa do... do Temos aqui as grelhas isto é? são grelhas delas. de fachada. Uh, existem também agora opções de uh, ventáxias. A ventáxia ela quando foi inventada e quando foi pensada, não foi para funcionar de forma intermitente foi para funcionar de forma permanente. Pois, mas temos Pronto. um problema com isso, é o barulho, não é? Pronto, há uns anos atrás uma ventaxia, esta tem tem uma, uma tem um portanto, uma redução de, de ruído significativa uhum. e, portanto, quase nem damos por ela a funcionar. Sim. Uh, o problema é que muita gente não usava as ventaxias em em utilização permanente porque gerava ruído durante a noite, não é? Portanto, ninguém... Ninguém <risos> dormia lá em casa. Ninguém dormia, não é? E, portanto... Uh, estas ventáxias, inclusivamente, já têm a opção de programar o funcionamento depois da utilização. Ou seja, imagine uhum. eu utilizo a casa de banho e programo uma ventáxia para ela funcionar até 20, 30 minutos depois de ser tomado um banho e de extrair todo aquele vapor que fica na, na casa. E, pronto, e é uma outra forma de, de também fazemos aqui a de de termos a recirculação do ar. É? Do ar exatamente. E também é muito importante. Uh, também, também, se calhar, uh, aproveito que falámos aqui um pouquinho também da, das tintas. Uh, nós temos aqui duas tintas, até uh, que são anti-condensação, que é o, o problema que o, que o João há bocado estava a falar. Sim. E, se calhar, até falo aqui uh, que, já que estamos também na parte da gama ecológica, uh, as nossas tintas têm aqui o certificado Ecolabel, que é um certificado onde uh, afirma que as nossas tintas são ecológicas, são tintas à base de água, portanto, uh, temos também uma, uma gama muito extensa na, na parte ecológica de tintas, principalmente as da marca Le Roi Merlin, não são tóxicas, são boas para nós, uh, não, nós respirarmos, portanto, não há medo de utilizar este tipo de tintas. Um, e estes certificados são muito importantes não é João que indica que a qualidade dos produtos é mesmo aquilo que e também que nós tem a, a ver com o próprio fabrico deles não é que são em que, em que o processo industrial do fabrico da tinta tem um processo equilibrado e amigo do ambiente. No fundo, essa etiqueta e cada, é grande. cada vez mais temos que ter atenção... Se a, bem a que nós, como utilizadores, também temos que ter os cuidados de manuseamento do, do, deste tipo de materiais para não poluir também o ambiente, ah, nomeadamente verdade. através das águas tudo mais. A reciclagem é? dos produtos, não é? Portanto, dúvida, toda essa dúvida. parte também tem, temos que ter em conta. Uh, e falando das águas, se calhar íamos falar... Vamos agora falar da, das águas. Da parte porque uh, também é muito importante uh, na parte da eficiência da nossa casa termos atenção à poupança da água. Sem dúvida, Sem dúvida. até porque é um recurso que nós sabemos que, que é cada vez mais escasso e que uh, é nosso dever cuidar do ambiente É verdade, e parece que cada vez houve menos e que temos menos possibilidades de ter água como temos hoje disponível, em Disponível, não é? Não é? Disponível. Pronto, e hoje é. é assim, as grandes cidades como nós sabemos, grande concentração de população, é consumo excessivos, reservas escassas e, portanto, há que cuidar dessas reservas que nós temos. E, portanto, a avaliação da certificação energética tem em conta as componentes de consumo de água, quer para o aquecimento das águas, não é? Porque, no fundo, é aquilo que tem mais impacto na nossa, na nossa utilização, e também através de, dos caudais que nós gastamos de água. Não é? Portanto, hoje em dia, as novas torneiras já têm uh, classificação energética, portanto, têm etiquetagem em função uh, da, da, do consumo, do débito, no fundo, da água. Nós temos torneiras que com classe A que debitam não até... Bem, mas não, a, a, temos aqui também a classificação dos produtos... Ora bem, se estivemos a falar de uma, de uma classe A, de, de etiquetagem A, estamos a falar de uma torneira que debita até 4 litros por minuto. Se estivermos a falar da pior eficiência, podemos estar a falar de 12 litros por minuto. Meu Deus, Pronto, é uma coisa é que nós não... normalmente as pessoas não têm essa não noção, até aquele simples gesto de abrir a torneira e estar à espera da água quente... Uh, Ai que acontece muito quando estamos a tomar banho, uh, deixamos a água a correr, a correr, a correr, até ficar quente. Pois é, pois é. E quantos litros é que gastamos? Foi muito, não é? Muito mesmo. Portanto, para além, nós temos duas opções. Ou escolhemos um produto novo em que já existe, tem esta classificação e, portanto, está munido de um redutor de caudal ou então existem uh, soluções, uh, uh, podem ser, no fundo, correções, não é? uhum. que são estes redutores de caudal, que permitem fazer essa redução. Ou seja, eu acoplando este, este rotor à torneira, eu consigo reduzir o caudal de, de, que no fundo ela está a debitar e, por exemplo, passar, não digo passar de 12 para 4, mas se calhar fazer uma redução de 12 para metade, para 6 litros por, mas, por já, minuto. Mas isso já é, é muito bom para, é para um a da água. Não é? é um, é um princípio, princípio, exatamente. Depois, a questão do aquecimento, que eu estava a falar da água, é fundamental, e isso é um requisito que é exigido nas casas novas, que é o isolamento das tubagens. Com aquela manga térmica. Uhum. Não é? Nós Tudo também é? temos do Leroy Merlin, a manga Exatamente. térmica para, para isolamento das tubagens. Portanto, esse isolamento, uh, o que é que ele garante? Que entre o espaço de utilização da água, que não há perdas pelas tubagens. É? Toda aquela situação de nós abrirmos a torneira e passar cinco 5 minutos abrir novamente, a água já não está quente. Não é? Verdade. A forma de corrigir isso é precisamente introduzir o isolamento em manga térmica na própria tubagem e, dessa forma, garantir que não há desperdício de temperatura e que não há também desperdício no consumo para novo aquecimento Exatamente. da água. Exatamente. Portanto, já são bons indícios para tentarmos aqui uh, colmatar o impacto no nosso planeta, não é? Pronto. Além disso, a escolha dos equipamentos, não é? Pronto. Exatamente. E se calhar iremos começar por falar das, das diferentes opções que nós temos uh, disponíveis Sim. aqui. Portanto, desde logo, as fontes de energia, das, de, de grosso modo, as fontes de energia de consumo em habitação são a eletricidade e o gás natural, ou o gás propano, e portanto nós aqui, eh, eu diria que tínhamos várias opções. A primeira e a mais básica é o esquentador, eh, em que nós já temos esquentadores, e eh, eu penso que está a ser projetado, eh, um esquentador de, eh, portanto, de condensação, em que ele não utiliza para a queima o oxigênio do, do ambiente da casa, uh, portanto, ele faz a própria queima e, e, e reintroduz a condensação da queima para o aquecimento da, da água e daí ter um rendimento já superior. E, portanto, é a opção, diria, a opção mais económica e aquela mais corrente, para quem, eh, no fundo, tem a possibilidade de utilização do, do gás natural. Muito bem. João, se quer, antes de avançarmos, temos aqui mais uma questão que eh, é relativamente ao que estávamos a falar há pouco das torneiras. Qual a diferença entre um redutor e um preletor? Ora bem, a, a função uh, é, é basicamente a mesma, é reduzir uh, caudais. Sempre Estão sempre bem? essa preocupação, quer do produtor, quer do redutor caudal. Uh, depois uh, tudo depende também do, do equipamento que nós já temos não é? se é ah, um sim. equipamento por base que já tem classificação hídrica não estamos a fazer grande, grande melhoria não é? uhum. ok Uh, portanto, falando dos equipamentos, os equipamentos de gás, portanto falámos do, dos esquentadores, temos agora também no mercado opções a eletricidade que são já mais amigas do ambiente, que são as bombas de calor, as bombas de calor uh, que no fundo fazem o aproveitamento da, da, da aerotermia, no fundo que é a temperatura do ar, para fazer esse aproveitamento para o aquecimento das águas. Uh, e não está apenas uh, baseado no consumo de eletricidade. Uh, o que acontecia, por exemplo, com os termoacumuladores, ainda hoje uh, eles estão disponíveis no mercado, Exatamente. não é? Mas é uma fonte de aquecimento que dá de consumo e de ineficiência uh, enorme. Verdade. E, portanto, eu penso que o próprio mercado vai, vai se encarregar aos poucos de de, tornar, de... de começar a criar produtos mesmo que sejam Sim, sim. E as bombas é? de calor, neste caso, Acabam de ser também produtos com alimentação elétrica, mas que não baseiam, uh, portanto, uh, uh, o seu funcionamento apenas no, no consumo de, de, de eletricidade, Exatamente. não é? Vão buscar o calor que está disponível no ambiente para introduzir também na, no aquecimento das águas. E, portanto, a bomba de calor é um investimento relativamente, para um apartamento, é um investimento relativamente, vou lá, diria... Moderado, moderado, e que com a tal redução em economia permite facilmente recuperar o investimento em pouco, em pouco tempo. Pronto, isso é? é bom. Recuperamos o investimento que fizemos e ainda estamos a ser amigos do ambiente e também da nossa habitação. nossa habitação. Sem dúvida, é sem sempre dúvida. muito importante isso. Depois teríamos então as... as um, os panéis solares, e aí entramos nas energias mesmo, energias renováveis. renováveis. Que aproveito para dizer, eu também vou, vou relembrar no fim, mas aproveito para dizer que nós amanhã vamos ter um workshop de energias renováveis. Portanto, eh, acho que faz coligação também com este tema que, sim, é sim, que há. Sim, sim, falar certamente de, de, dos panéis solares. Pronto, o pané solar, nós temos um, estamos felizmente numa zona da Europa com muitas horas sol, de sol, é, sol é? Não é? É. e o sol é, é coisa que ainda não, não pagamos. E portanto o, por enquanto, o panel, panel solar acaba por ser uma bela opção para quem, por exemplo, tem uma moradia, não é? E até mesmo já ela é obrigatória também de instalação nas novas casas, em apartamentos. Exatamente. Uh, e acaba por ser uma escolha mais amiga do ambiente e que. De certa forma, uh, é aproveitar os recursos naturais para o aquecimento de águas. Exatamente. E aproveito também para dizer que uh, tivemos agora a passar um, um painel solar para as pessoas também lá em casa conseguirem perceber o que é que... O que, o que é que, é, que é, é importante saber é qual é o nosso consumo. Pronto. Quando estamos a avaliar qual é o equipamento que vamos comprar, temos que perceber qual é o co nosso consumo diário. Uhum. E normalmente há uma conta muito fácil de fazer que é cada utilizador da casa consome por dia 40 litros. Okay. E, portanto, se nós estivermos a falar de uma casa com 4 pessoas, o consumo é de 160 litros por dia, e, portanto, não faz sentido nós termos um consumo desses por dia e que estamos a comprar um termoacumulador com 80 litros, claro, por exemplo. Claro, não vai ir, não, não vai ir. Vai... Porque depois vamos nos queixar que ele vai trabalhar... Três e quatro vezes no dia, obviamente, não é? porque o consumo é muito superior à capacidade dele. Exatamente. E, portanto, essa, primeiro que tudo, a opção a tomar nos equipamentos de águas e para a sua eficiência é perceber qual é, o, no fundo, o padrão de consumo que nós temos. E penso que de águas, não sei se queres colocar mais alguma questão para nós falarmos. Por acaso tenho aqui uh, agora uma questão que até me ocorreu. Em relação às torneiras que estávamos aqui a falar de colocarmos os rotutores, a espessura da água, uh, portanto, uh, ao abrimos a torneira sai menos água, sentimos muita, muita diferença quando sai a água. Não, ela tem uma ela não uma, ela no, f... ela Não, ela poupar. tem uma posição de poupança, não é? Em que no fundo dispara o equipamento do aquecimento da água, não é? Uhum. A partir do momento em que a água está quente, depois é uma questão de regulação do e caudal é e da própria temperatura. Exatamente. Se bem que hoje em dia também é uma, uma, uma opção inteligente optar pelas pelas torneiras de com termostato. Ah, Ou ah, seja, okay. dá para programar a temperatura de consumo, normalmente temperatura de conforto, 37, portanto, e a própria torneira faz a mistura de água não é, para a temperatura desejada e isso, de certa forma, não, não, não usa tanta energia no próprio equipamento que está a produzir a água de aquecimento. Muito bem. Se calhar agora passamos para a parte uh, do aquecimentos aquecimento. Muito bem. Que ainda por cima, agora que estamos no inverno, a chegar ao inverno já está a ficar mais frio, é uma altura em que Lembramos, não pensamos não é? assim tanto, se calhar, no ambiente, não é? Com o aquecimento. Bom, aí, aí a coisa é mais complicada de é, decidir, é? não é? Porque uh, depende também do comportamento da casa em relação ao verão e em relação ao inverno. Uh, porque nós falamos só em aquecimento, mas uh, exi existem equipamentos que fazem as duas funções, o aquecimento e o arrefecimento. E portanto, eu diria que. Para as duas componentes, aquecimento e arrefecimento, o ideal são as bombas de calor. Mais uma vez, essas bombas de calor funcionam de uma forma eficiente, ou seja, elas vão uh, funcionar com a temperatura do ar, ou seja, elas vão buscar a temperatura, parte da aerotermia ao ar, para aquecer o ar interior. Ou seja, eu diria que se eu tiver a utilizar um radiador convencional de aquecimento, uhum. eu estou a consumir uma unidade de energia e estou a produzir uma unidade de calor se eu estiver a falar de uma bomba de calor eu estou a consumir uma unidade, uma unidade de energia e estou a produzir quatro ou cinco unidades de calor portanto a diferença é enorme pronto, estou a fazer, estou a fazer um melhor desempenho de aquecimento Exatamente. com um consumo baixo não é? de energia e a bomba de calor tem a vantagem de fazer o, a estação de verão de, de, arrefecimento, de arrefecimento e a estação de, de inverno de aquecimento Portanto, essa, para além da vantagem de. Uh, hoje em dia temos equipamentos que, com uma máquina exterior, e eu penso que nós também está a ser projetado, os chamados multi-split, uhum. que são máquinas que, fundo, com uma máquina exterior eu consigo climatizar até quatro espaços interiores, com quatro máquinas interiores, o que também, do ponto de vista de eficiência. Revela-se bastante favorável. Bem favorável, é? exatamente. Uh, João, eu se calhar vou colocar aqui uma questão que, no, que vamos passar aqui um bocadinho atrás. Uh, uma, uma senhora, que é a senhora Marina, está a perguntar, uh, as casas de banho sem janelas, que tipo de solução podemos optar? Ou pois, seja, neste caso, que, que tipo de extrator podemos optar? É o ou... tipo de ventilação, não é? O tipo uma de ventilação, ventilação, exatamente. Assim, uh, que são a maior parte das, das casas de banho... <risos> Não, não tem janelas, não é? Verdade, não janelas, há, muitas, né? uh, há muitas pessoas que até têm várias casas de banho, mas já há uma ou outra que não tem janelas. Sim, e sim. Depois, sim, sim. Para fazer a... Aliás, a ventilação que eu falei lá atrás, ela é calculada sem recurso à abertura de janelas, pela tal situação. No inverno nós sabemos que ninguém abre janelas. Portanto, Exatamente. A, fu a função de ventilação da casa tem que funcionar independentemente das janelas. E neste caso, quando não há mesmo janela, aí aquela solução das grelhas é fundamental. Exato. Portanto, nós temos que ter o varrimento do ar na casa, colocando, a melhor solução é colocar grelhas na fachada, normalmente na cozinha, que é um sítio que não tem permanência noturna, não é? Uhum, sim. Pronto, e que fa deixa fazer a renovação do ar pelo exterior e garantir que temos extrações nas casas de banho para fazer essa, essa saída do ar viciado e, portanto, temos aqui um ciclo, de renovação do ar. Boa, infelizmente é, é já temos várias soluções hoje mesmo para tornar estes espaços e, e há outras, e eu não falei há pouco, que são as grelhas colocadas nas próprias janelas. Existem ah, soluções, é são bom. grelhas reguláveis, não é, uh, que permitem a regulação, uh, têm tem níveis de regulação e que permitem também a entrada de ar novo no, nos, nos compartimentos. boa, boa. Portanto, voltando é, outra vez... Ao arrefecimento, ao aquecimento, Exatamente. vamos voltar aqui outra vez. Pronto, em termos de aquecimento, a solução que eu falei há pouco da bomba de calor é uma solução bastante eh, amiga do ambiente. ambiente. É uma diferença muito e, grande. E apesar de ser, estar sempre baseada no consumo de eletricidade, claro. mas isso uh, pronto, uh, é, é, é uma inevitabilidade e, portanto, nós não podemos... Uh, se a casa, obviamente, tiver um bom comportamento térmico a necessidade de aquecimento ou arrefecimento vai ser muito menor. Portanto, exatamente. Daí, a nossa conversa no início do isolamento é a base é, para o bom funcionamento da casa. Se a casa estiver bem isolada, quanto mais bem isolada estiver, menos uh, vamos precisar de técnicas de aquecimento ou de arrefecimento. Ou de arrefecimento, exatamente. Depois, a, a, outra, a outra possibilidade de aquecimento, essa mais limitada, é utilizando a biomassa, através dos recuperadores de, de calor. Uhum. Pronto, Os recuperadores de calor... Uh, tem uma limitação física que é normalmente estão instalados num espaço, não é? Neste caso, numa sala pois ou num é. espaço e portanto nós não temos o aquecimento da casa acaba por acontecer por por varrimento, mas Sim. não é um aquecimento dedicado, não é uma... temos um ponto específico neste caso os recuperadores temos mais para as salas e aquele ponto é o que fica mais quente exatamente a aquecendo ainda o resto da casa Há mas... recuperadores com ventilador, não é? Com ventilação forçada porque eu penso também foi projetado que é o uh, portanto até um ventilador que faz no fundo o varrimento do ar quente uhum. uh, aí temos a vantagem estamos a falar de uma fonte também renovável no fundo estamos a fazer a cama da biomassa não é estamos também a introduzir a incrementar aqui uh, portanto, a reciclagem também ok relembrar é? aqui que estamos a ver tudo o que o João está aqui a falar está a ser também projetado para poderem ver uh, e perceber que materiais é que estamos aqui a abordar depois por último eu falava nas uh, nas caldeiras, as salamandras caldeira, a pallet. Uhum. A pallet não é mais do que, também um produto alterado e transformado e reciclado, não é? Que são desperdícios que permitem a queima e estas caldeiras, a pallet, permitem o aquecimento da água que, por sua vez, se essa água estiver associada a um circuito interno de radiadores, permite fazer o aquecimento da casa. Pronto. Okay. Aí de uma forma também sustentável. Completamente autónoma, não temos a questão do consumo de energia, estamos a consumir uh, a, a queima de, de pallet e, e portanto, uh, estamos apenas limitados ao aquecimento, não é? Exatamente. Porque aquele não obviamente, não o faz, não é? Sim, já agora que também uh, uh, o João acabou por dizer que os pellets são feitos com restos de desperdício, nós, todos os produtos também estamos aqui a mostrar projetados, fazem parte da nossa gama ecológica. Portanto, uh, isto para dizer às pessoas lá em casa que ao adquirir todos estes produtos, que também estamos a passar, ou algum dos produtos, está a ser realmente amiga do ambiente. Pronto, e de certa forma, em termos de, de, de falamos de um bocado de, todo, de todas as componentes da avaliação, e da, da avaliação de certificação energética. Tudo o que faz parte mesmo da certificação Exatamente, energética. Exatamente, são é? estes, estes padrões que nós estivemos aqui a falar que, no fundo, de, através da nossa, depois da nossa avaliação, vão atribuir a, a classificação à casa e permitir ao consumidor conhecer uh, qual vai ser, no fundo, o, cons uh, o consumo da casa e o custo associado ao funcionamento da casa. Não é? Tenho aqui uma questão, João. A iluminação também, por acaso temos aqui também umas lâmpadas. Sim, a iluminação... A iluminação também faz parte da avaliação A iluminação faz uh, na, na área dos serviços, na área dos edifícios destinados a serviços e, e comércio. Uhum. Uh, obviamente que hoje em dia a iluminação já tem um sistema também de etiquetagem. Ah, sim. Não é? Até posso mostrar aqui. Também em função da, da potência e da luminância que ela, que ela disponibiliza, mas basicamente todos, do, do senso geral, já todos percebemos que o LED é uma lâmpada que nos dá mais luminância e com menor consumo e, portanto, é um, é um produto que cada vez está mais em expansão no mercado como e, também tem mais durabilidade, acaba, acabamos por uh, não precisar estar sempre de dar fora lâmpadas, não é? Apesar também vir a reciclagem das lâmpadas, mas... Uh, a, a durabilidade é sempre uh, discutível. O, o LED tem, tem algumas limitações que não, não, não vamos ter até aqui tempo para falar <risos> delas, mas o LED é, acaba por ser a opção, em termos de baixo consumo, é a melhor opção para, para as casas. Casas ou, neste caso, escritórios, não é? Portanto, neste caso, mesmo havendo aqui alguns questionamentos, o LED é sempre o melhor uh, para optarmos nas nossas habitações. Sim, às vezes não é o mais confortável, porque os LEDs têm aquela, uh, têm várias Tem graduações várias, de cor, é, não é? E buscam também umas brancas, outras uh, pronto, amarelas. Mas, pronto, há mercado para isso e, portanto, há uma, um <risos> leque de escolha alargado, portanto... É apenas a opção do consumidor, não é? Muito bem. Tendo atenção a tudo isto que nós tivemos aqui a, a falar até agora, conseguimos que, que a nossa casa fique mais eficiente, sustentável, não é? Assim, o mais importante é uh, termos noção de que a energia que consumimos uh, está apoiada em recursos, não é? Verdade. Pronto. Nós, para termos a eletricidade em casa, ela tem que ser produzida numa fonte uh, exterior, não é? Ou seja ela é eólica, temos uma coisa boa, neste momento 60% da energia em Portugal é, produzi, é produzida com base em fontes uh, renováveis ah, boa. e portanto uh, também so, soubemos uh, agora há pouco tempo que a produção com base no carvão foi, foi abandonada e temos outras energias que vão surgir daqui a uns tempos como o hidrogênio e que certamente vão uh, estar por, por base na produção de energia para o consumo das nossas casas. Portanto, o importante aqui é nós termos a responsabilidade e a consciência de quando escolhemos os equipamentos ou uma opção de compra, termos sempre a, a, a, o cuidado de ver a informação disponível, porque as etiquetas energéticas elas estão lá para uh, informar e, e ajudar o consumidor a decidir. Portanto, é importante termos sempre consciência quando vamos adquirir uma habitação, com a nossa casa, tudo o que nós vamos colocar na nossa casa, é importante termos a consciência, desde o isolamento, como falámos aqui, ventilação, a parte do aquecimento e do arrefecimento. Janelas, vidros, tudo isso. Todos estes pontos são importantes para, para termos a, as habitações cada vez confortáveis, não é? Porque e aqui, exatamente, confortável, eficiente, sustentável, portanto, realmente foi uh, um tema bastante, bastante útil e pertinente. Para aqui para o nosso espaço da Green Week. Uh, João, não sei se tens mais alguma coisinha a dizer uh, nos últimos minutos. Conseguimos, penso eu de falar de tudo. Eu também acho que sim. <risos> Conseguimos. Pronto. João, Obrigado. muito obrigada uh, pela tua presença aqui na Green Week. -te aqui temas bastante importantes, uma consciencialização que nós temos que começar a ter uh, e, e também acho que é importante... Uh, começarmos a, a, também a passar às nossas crianças hoje em dia, que, a ter o cuidado com, com os materiais que usamos, a poupar a água, a reciclar, acho que estes são os pontos importantes também para depois pensarem na, nossa, na habitação, não é? Sem dúvida que é, no fundo, a base a nossa utilização diária, não é? E é aí que está, no fundo, o nosso conforto. Não, não, não devemos prescindir desse conforto. É verdade. Não é? E é difícil prescindirmos dele, mas devemos associá-lo a uma forma eficaz de utilização das energias. É isso que temos que... É esse que, o desafio. É, acho é esse que, que o vamos desafio. terminar mesmo aqui este workshop de forma okay. bem. Obrigada, obrigado João, pela, pela presença aqui no nosso espaço e mais uma vez pela colaboração com o Leroy Merlin. Aí em casa também, muito obrigada por ter assistido, pelas questões que foi colocando ao longo do workshop. Nós trouxemos aqui hoje temas muito, muito importantes e que também pode, na sua habitação, ter aqui algumas ideias do que é que pode ou não fazer da parte de isolamento, da lâmpadas, uh, portanto, uh, já sabe que esta Green Week está até ao dia 29 de novembro, amanhã teremos o workshop com o tema energias renováveis, que também faz aqui um bocadinho de coligação com o que tivemos aqui a falar hoje, por isso marque na sua agenda, amanhã às 15 horas teremos uh, mais um workshop. Uh, muito obrigada por, uh, por ter assistido e da minha parte é tudo, obrigada e até à próxima!